E aí pessoal, vocês estão bem? Aqui é o Ferrez? espero que vocês estejam escapando, vamos para mais um vlog E hoje a gente vai comentar do discurso do Silvio Almeida, um ótimo discurso que ele fez na posse E da, mano, Zambelli, vamos ter que falar dessa mulher aí, certo? Pelo, pelo que ela falou aí ultimamente aí. É, Eu fiquei uns dias pensando se eu ia fazer esse vídeo ou não, para não dar pano para esses malucos, mas no final, mano se a UOL, todo mundo reporta o que a mulher fala, a gente também tem que dar a nossa versão das coisas, né? Então a Carla Zambelli falou uma besteiraiada danada aí, e a gente vai... Eu vou pôr o vídeo dela aqui, o vídeo não, que eu não sei pôr o vídeo aí pra vocês, mas vou pôr o áudio para vocês, é, quem não ouviu, ouvir, e aí a gente vai comentar em cima disso aqui com um ponto de vista nosso, que é um ponto de vista diferente. Vem comigo aí. Cafézinho feito pelo Fernando, meu parceiro, que tá aqui assistindo o único espectador do vlog ao vivo, Vamos pôr o áudio dela aí. Hoje eu sofri busca e apreensão a mandado do STF para entrega de outras três armas que eu tenho. Apesar de que entregue armas. espontaneamente minha G3C no espontaneamente, depois eles levaram também a pera aí, pera aí. espontaneamente. Esse é um react só com áudio, né? Espontaneamente, depois de tentar atirar num cara negro na rua, certo? De correr armada com segurança na rua, de pôr a vida de todo mundo em risco. Ela entregou espontaneamente. Saiu uma decisão pra ela entregar a arma. Mas, mano. O benefício branco é maravilhoso, né, pessoal? Você vê que a mulher está aqui de cara limpa, né, na sua cama. Deve estar sentada na cama falando, né? E ela foi entrega. Os policiais foram muito educados, claro. Se fosse na quebrada, o policial fosse buscar uma arma sua, ele ia ser muito educado desse jeito 380, também. 380, Tauros, Taurus, oh. uma Ruger 9mm oh. e uma arma de coleção 38. 38 Tentinho. de coleção na quebrada também. É, os policiais foram muito educados. E, e o que me causa frustra, frustração e, Tadinha, tá e não frustrado. só muita frustração hum. mas também revolta, revolta. É, saber que assim mesma, mesmo mesmo STF tem agido por exemplo para proibir ações em morros onde a gente já sabe que tem armas ilegais é no morro é só no morro que tem arma ilegal né Dentro do condomínio lá do Bolsonaro foi apreendido arma... Dentro do apartamento dos caras o dos partidos... Os milicianos têm arma, metralhadora, fuzil, escopeta, bazuca... Aí dentro do morro que tem arma... E aí ela, eles vão virar o ódio deles... Classista pra onde? Pro morro, certo? E o STF tem agido, olha... para poder não ter armas no morro... para não, não ter as ações militares... No... Meu, se os caras estão subindo nos morros... Matando 30 pessoas de uma vez... E o STF está em cima para não deixar o negócio ter mandado coletivo. Que é o que ela é a favor aí, hein? Mandado coletivo. Sabe o que é o mandado coletivo? Entra em todas as casas de uma favela de uma vez. Não interessa, mano. Se você é evangélica, se você é, trabalha no mercadinho do lado, se você é contador, se você é advogado, vai entrar na sua casa. Sabe por quê? Favela é interpretado como território de todo mundo. Todo mundo lá é traficante. E é o que ela está dizendo aqui. Você vai ver na fala aqui que a mídia nem, nem expôs a fala da mulher mas não comentou, 3.15 milhões de inscritos o canal da UOL tem, e aí ninguém faz uma ponderação em cima de uma fala dessa, ó. Onde existem estupradores, assassinos, traficantes de drogas... Sim, só existe estuprador, assassino, traficante de droga, né? Estuprador de classe média não existe, estuprador rico não tem, né? A gente sabe bem o que vocês fazem dentro da casa de vocês, né? A gente sabe bem, ligado? Agora, na quebrada, que eu, as quebradas que eu conheço, não existe estuprador, não. Estuprador geralmente tá enterrado de ponta cabeça, Vai pras ideias e morre, né? Então, eu não tô entendendo... É... Mano, é tão revoltante, porque... A mulher pega o morro e ela já resume a tráfico, estrupo... Né? É o bagulho padrão deles, mano. Como que uma pessoa dessa foi a mais votada em São Paulo? São Paulo, vocês estão tirando a gente, mano. O pessoal de São Paulo, mano, vocês são protonazes mesmo, mano. Vocês estão tirando, não tem como fazer um vídeo de boa... Falando numa condição dessa aqui, não, mano. Voltando no lixo desse. Aí, depois que os caras na rua... Agora eles não falam de eleição. Não, eu não... É, todo político pra mim é corrupto. Sabe que eu não votei no Lula, né, Félio? O cara fala isso pra mim, eu já... Mano, dá licença aí que eu tenho que andar aí, que eu tenho que ir. Não, mas é porque... Pô, todo político é igual. Não, tá igual não. Você votou na porra dessa aí. Você votou na mulher que tem quatro armas em casa, que, que sai pra atirar num cara negro porque o cara levou uma com ela, certo? Que ela podia pedir a, a, pro, pro cara ser preso, porque ela é né, deputada e tal. Podia ser, pedir pro cara ser preso. Agora vocês votaram na mulher. A gente é obrigado a engolir esse lixo aqui, ó. E que essas mesmas pessoas quando são presas, imediatamente são soltas na audiência de... Nossa! As pessoas que são presas na favela por tráfico, tá ligado? Por estupro, são soltas na, na audiência de custódia. Caralho! Então a cadeia só tem gente igual a Isabelle. Por que, que todas as cadeias que eu fui só tem gente preta e pobre? E, e, e Que mundo que você tá vivendo, mulher? Fala pra mim que mundo... Eu ainda prometi fazer esse vídeo sem xingar, tá ligado? Não vou xingar porque é mulher, mas vamos falar a verdade, mano? Que mundo que essa mulher está vivendo? Que mundo, tá ligado? São soltos... Mano, os caras são é presos. Por... O cara acha que o cara roubou no mercado. O cara é preso, o cara acha. O segurança chama a polícia, o cara é detido. É levado para averiguação, é humilhado dentro da delegacia. Muitas vezes é preso sem prova. Os caras plantam prova no cara. E a mulher aqui está dizendo que o cara... Pelo amor de Deus. Mano. ...de custódia. Enquanto nós sabemos que existem patriotas, como a Clio, por exemplo... Patriotas? ...presos Sim. injustamente. Isso só me dá mais força, mais força para lutar, para que a justiça se faça nesse país. Estou vendo que você está forte. Eu quero pedir apoio de todos vocês. Sabe ah. uma coisa? Nós não vamos desistir nosso nosso Brasil. Ah, nosso Brasil tem, leito. Vão e tem gente. Vocês ser presos. Tem gente. Eu tenho certeza que Deus Tá com aí todo tipo de gente assim usa o nome de Deus também. É por isso que eu fico zoando muito falando do diabo aqui. Tudo eu falo do diabo. Eu até procurar o diabo que está na minha mesa, puseram o diabo diabolal. Mas eu fico falando do demônio do diabo porque é o jeito de você espantar esse tipo de gente. Quando você fala do demônio do diabo, você espanta esse tipo de gente. Certo? De perto de você. Agora, toda pessoa recorre a Deus. Né? Os fanatismos. Aí vem falar de, patri... de... de patriota, vem Falar de... Mano, eu nem vou terminar aqui. falta alguns segundos para terminar o áudio dela. Porque eu vou desintoxicar aqui o vídeo com o discurso do Silvio Almeida. Nosso parceiro, leitor de quadrinhos, leitor da Comic Zone. Meu parceiro, sempre tá comigo nas linhas trocando ideia sobre projeto social, certo? Foi me apresentado pelo Galãs Feios. Antes, já tinha uns caras fazendo a ponte, falando, mano, vocês têm que se conhecer, certo? E o Silvio Almeida, que foi, tomou a posse. Então eu vou mudar aqui o foco do vídeo, para a gente não ficar maluco da cachola, e vou pôr o Silvio Almeida, o comecinho do discurso do Silvio Almeida, certo? Porque esse sim, esse sim do novo governo, né, que foi, foi impostado agora, sabe o que está fazendo e sabe o que vai fazer pelo nosso povo. E me como primeiro ato, é? Com o ministro, o ato público, como ministro dizer o óbvio. Ministro óbvio, Silvio Almeida. Que no entanto foi negado nos últimos quatro anos. Vou dizer coisas óbvias aqui. O óbvio, hein? Vai falar o óbvio. Trabalhadoras e trabalhadores do Brasil. Vocês existem e são valiosos para nós. Vocês existem e são valiosos. Mulheres do Brasil, vocês existem e são valiosas para nós. Que lindo, mano. Homens e mulheres pretos e pretas do Brasil, vocês existem e Estão são valiosas. Pessoas... Puta que discurso lindo, mano! Povos indígenas desse país, vocês existem e são, são valiosos, valiosos. para nós. Pessoas lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, Puta travestis, merda, intersexos e não binárias, vocês existem e Eles são valiosos, valiosos para nós. Pra nós. Pessoas em situação de rua, situação vocês de rua. existem e são, e são valiosos, valiosos para nós. nós. Caralho, como pessoas que eu fiquei emocionado, verdade? Pessoas idosas, anistiados, filhos de anistiados, vítimas de violência, vítimas da fome e da falta de moradia, pessoas que sofrem com falta de acesso à saúde, companheiras, empregadas domésticas, todos e todas que sofrem com a falta de transporte, todos e todas que têm seus direitos violados, vocês. Existem que são valiosos para nós. Rapaz. Com esse compromisso, quero ser ministro de um país que põe a vida e a dignidade em primeiro lugar. E você é, senhor Valmeida. Você é um ministro de um país que vai pôr a vida e a dignidade dessas pessoas em primeiro lugar. Você já é, tá ligado? E a gente está vivendo cada dia a construção desse governo aí. Claro tem muita coisa para reparar, tem muita coisa que a gente tem que criticar. Mas quando você vê uma posse dessa aqui, você vê o tamanho da força que esse governo vai vir, em nome das pessoas que precisam. Cara, você imagina essa fala, o tanto que essa fala é poderosa, em contrapartida a fala que a gente viu agora. Uma fala de destruição, de ódio, de arma, e aí você vê aqui uma fala de progresso, de vida para as pessoas, entendeu? Então, é, a gente está com muita esperança mesmo, a gente se permite ter esperança, porque nós estamos trabalhando nessa esperança. Nós não estamos assistindo não, pessoal. O pessoal pensa que a gente está assistindo. Não, estamos assistindo aí o governo. Não, estamos assistindo não. A gente faz parte dessa mudança. Entendeu? Todos os canais progressistas, todos os artistas, os escritores, os editores, o pessoal da, de mídia geral, né? As mídias que nós formamos aqui independente, é... o pessoal que tá no Apoia-se aí comigo. Todo mundo, todo mundo faz parte disso aí. Vocês vitaminaram o negócio, vocês abasteceram, colocaram gasolina nesse carro para poder andar. Certo? Então é importante, mano, porque cada um de nós está entrelaçado com o outro. Quando esse cara toma posse, esse cara sou eu, mano. Esse cara me representa, mano. Esse cara representa você também, tá ligado? Silvio Almeida não é qualquer um, não, mano. E você vê pela fala um discurso maravilhoso. Imagina, já tão louco pra trabalhar, mano. Gente que quer o bem do outro. Que quer construir cidadania pro outro. Que quer que o outro tenha também. E esse discurso que as pessoas vêm comigo, ah, não, não. Fé, desculpa, desculpa, política é tudo igual. Tudo igual cão. Tudo igual cão, não é tudo igual, não, mano. Tá ligado? É com esse discurso de é tudo igual que esse tipo que nem Carla Zambelli foi eleita, tá ligado? Quando você não presta atenção em quem você vai votar. Então nós temos que reafirmar aqui o compromisso sempre de vereador, deputado, senador, a gente poder prestar atenção em quem a gente está votando, mano. Tá ligado? Para não dar poder para essas pessoas aí. Aí tem que vir um Lula ganhar a eleição com todo o povo brasileiro, né? Cinquenta e poucos por cento do povo brasileiro votando nele, para poder lhe dar essa moral aí que o Silva Almeida merece. Certo? Que o Silva Almeida merece. É um cara digno para poder levantar o um negócio. Vai pegar um ministério totalmente quebrado, totalmente surrupiado, certo? Um ministério que não foi feito nada, né, mano? Assim como ele e os outros ministros também. Imagina, e ele já tá assumindo front. fronte. Olha o tanto de gente preta que tá atrás do cara lá, rapa. Olha o tanto, é bonito de você ver, mano. A estética de você ver o negócio é linda. Tá ligado? Já mudou, já mudou a cara completamente, mano. Então é importante, aí vem uma fala de um cara que pensa na ideologia, que pensa no seu povo, que respira isso, que estudou para isso, entendeu? Então a gente fica, se sente contemplado. Agora é acompanhar o ministério, é acompanhar as mudanças, é fazer parte dessa mudança. Tá? Então você também, manda suas opiniões lá, mano. vai na, nas redes sociais do, do, do Silvio Almeida e manda suas opiniões, fala como deveria ser a coisa também, engrossa, tá ligado? Ele participa de vários grupos, né, vários grupos, com vários pensadores também Eu tô em alguns grupos desses também Então ele já é vitaminado nisso Já é um cara que estudou muito também, vitamina a gente sempre E é importante, mano É importante ter um ministro desse calibre aí tá? Então eu queria colocar essas duas falas pra gente ver é, Um país Que vai prender essas pessoas essas, a, a Carla Zambelli Esse Alain dos Santos, esses caras, o fim desses caras É tudo igual, gente é de Camargo já tá aí, ó no show já é, falando do mito ainda, né? Do pseudo-mito deles aí, que já fugiu. Esses caras, o destino deles é um soma. É fossa e cadeia. Isso aí não. Eles vão ser relegados ao porão da história. Enquanto quem apoiou o lado certo da história vai poder ver o povo um pouco melhor. A gente vai ver essa mudança e vai fazer parte dessa mudança. Tá bom, pessoal? Deixe seu like aí se você gostou, seu comentário, por favor. E tamo junto. Desculpa aí de não pôr o vídeo, não manjo pôr o vídeo. O Dr. K também tá muito amilhão com os trampos. Então a gente vai pôr o áudio aí, que é o que tá tendo. Firmeza? Um abraço pra vocês.